Bom dia, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a este seminário sobre a ação ambiental e igualdade de género. Um tema que vai ter uma presença completamente plural, vamos uh, tocar aqui temas diferentes e acho que é um fecho muito mais do que interessante para esta semana ambiental ibero-americana. Como sabem, os eventos vão estar disponíveis on online durante quase um ano e as pessoas que nos estão a acompanhar em direto têm tradução para português e ao espanhol uh, disponível na parte inferior e podem colocar as suas perguntas no chat e vamos ter um debate no fim para responder. Sem mais, uh, feliz por chegar a este dia, uh, último dia da semana com temas tão interessantes. É, é, obrigado ao observador da Rábida, aos participantes, à Marina Caça, que vou apresentar agora, do CEPAL, pela sua implicação por tornar este painel realidade e por moderar é, tão excelentemente, é, como eu sei que vai fazer. É especialista em género, a Marina, faz parte da Unidade de Economia e Mudança Climática. De, da missão de uh, assentamento humano da CEPAL, tem uma carreira incrível uh, trabalhando em género, uma década também em diferentes organiz... organizações nas Nações Unidas, investigou, escreveu uh, e é uma especialista da região neste tema. Portanto, Marina, a palavra é sua para moderar este painel. Muito obrigado, Rosa pelo convite e por dar qualidade a este espaço, a este painel de grande importância no contexto de pandemia, que também fez surgir os temas estruturais e outros que tínhamos já na América Latina e nesta crise sanitária, que se tornou uma numa crise económica, social e humanitária. Esta crise eh, levanta questões estruturais de eh, género e também expõe-se a mulher. Eh, temos um contexto muito complicado, eh, trazendo eh, problemas de desenvolvimento os meios de participação sociais e culturais. As mulheres estão neste grupo de uh, pessoas uh, de maior vulnerabilidade. temos agora as nossas panelistas. A nossa primeira panelista é Eusébia Solis. É especialista em estudo da mulher e do género. Bom dia a todas e a todos, vou dar início agradecendo a oportunidade que nos dão como organização para partilhar a experiência que temos no trabalho pela equidade de género e condições para melhorar as condições climáticas nas comunidades, então, não há problema. O espaço faz é propiciar esses encontros de mulheres que talvez, se elas não tivessem essas oportunidades, não se conheceriam. E elas não estão sozinhas, porque o espaço de encontro está, mas porque tem outras colegas que estão com elas nas mesmas reivindicações. Eu acho que um dos objetivos principais no momento do encontro é propiciar esses vínculos, que se estabeleçam, não de nós para elas, mas com elas... Para as outras, a mulher percebe que carece de muitas coisas básicas para a sua sobrevivência, como a água, a água e o direito à terra. Então ontem começamos a ver que o lote, a casa está em nome do homem, então ela também precisa se empoderar de coisas que precisa da sua subsistência. Uma das necessidades é água. Não tem água, então nos vinculamos na luta da água em Chilibre, em geral. Não somente por comunidade, mas em geral. Porque mesmo que a estação de tratamento de água estivesse em Chilibre, é incrível, Chilibre não tinha água. Eu sou Mari, eu moro em Chilibre, e eu estou nessa luta para que todas tenhamos água nas nossas casas. Eu me abastecia graças a um aqueduto dural mas que não dava para a comunidade. Houve um conflito e a água foi negada para nós. Temos 100 usuários na nossa comunidade e eu devido a isso, eu me vi com muita energia para fazer o um nosso aqueduto rural, com a perfuração de um poço. E isso me afeta muito como mulher. Eu precisei deixar meu lar, a minha criança. Hoje eu trouxe ele comigo, então como mulher isso me afeta muito, muito. Tem cansaço porque ficamos esgotados. Me afeta, mas eu continuo a persistir. Obrigado pelo vídeo Zébia. O Zébia tem novamente a palavra. Um vídeo que partilhei. Fala e pode mostrar o trabalho como a organização feminista temos feito no Panamá dentro das comunidades. Estou agora numa comunidade bastante rural com condições de pobreza, de pobreza muito grande e pouco acesso a ações de desenvolvimento, como, por exemplo a utilização da água, uma água potável, porque não estamos a falar disso, de água potável neste momento, nem sequer é isso, é para a agricultura. Portanto, nós como organização trabalhamos fundamentalmente na formação política feminista nas comunidades a nível territorial e dentro dessas escolas de formação que vamos desenvolvendo nas comunidades o, o trabalho de proteção do ambiente, mas também dos bens naturais e da conservação, é fundamental no, no trabalho que vamos realizando. Isso é algo fundamental para começar. Desenvolvemos e trabalhamos com uma abordagem intercultural, que é fundamental nos contextos e na cultura das nossas colegas, sem violência, sem alterar, sem alterar as suas tradições e respeitando o sítio onde nos encontramos. Outra abordagem é o dos direitos humanos, o direito à informação e à educação, e não a educação que recebemos nas escolas, mas sim a educação que procura que as mulheres recuperem a, a voz. A, em culturas com as quais uh, estamos, uh, muito patriarcais onde a voz da mulher é uh, calada, e, e o, que procura, o que procuramos é recuperar essa voz e que as mulheres se sintam com direito a essa voz e possam chegar aos espaços onde se tomam as decisões, a nível comunitário, por exemplo, estamos numa comunidade indígena onde a maioria dos dirigentes são homens e muito poucas vezes as mulheres chegam a ser as dirigentes dos, uh, do, do, das aldeias, uh, o, o cacique. E requer-se o trabalho que fazemos nesta organização. E um dos temas nos quais trabalhamos fundamentalmente neste contexto é a proteção da água e dos bosques e a recuperação. Porque muitas vezes estes territórios foram invadidos ou estão a ser invadidos por cultivos que chegaram e destruíram os bosques nativos destas comunidades. Trabalhando nestas, com estas diferentes abordagens para que as mulheres possam aceder aos passos e ter autonomia de decisão em coisas que afetam diretamente as suas vidas é um dos trabalhos é a linha de trabalho que nós, como organização, é através de projetos e da cooperação internacional, como recebemos ao longo de, destes anos, a cooperação espanhola, por exemplo, que apoiou estes processos de formação. E hoje encontramos-nos aqui no, num projeto dentro da comunidade. Desta comarca no, no Panamá, para trabalhar estes temas. Não quero exceder-me também dos tempos que nos deram para partilhar, mas o vídeo que, que mostro também mostra a experiência de muitas mulheres que estão na luta em defesa dos territórios. E algo que sempre digo, quando se chegam a expropriar os bens uh, da comunidade, realmente vão contra a, a vida das mulheres e os seus corpos, porque somos nós que sustentamos a vida. E estes territórios sustentados pelas mulheres, quando realmente entram e destroem uh, tudo com processos extrativistas, muitas vezes, são os corpos das mulheres que acabam, que são uh, violados nestes processos. Por isso, daí o trabalho fundamental que fazemos a nível territorial que procura uh, evitar este tipo de violência. Eu acho que teremos tempo para partilhar, uh, se continuar a ter uh, sinal de internet aqui, para poder uh, criar um diálogo à, à volta do tema que temos hoje aqui em cima da mesa. Muito obrigado. Uh, entre as mulheres, neste processo, falando de encontros e de conhecimento, que nos contou a Eusébia, de certos conteúdos, quero dar agora a palavra a Javiera Zarate analista em política de assuntos internacionais da Universidade de Santiago de Chile, foi selecionado, selecionado como uh, pessoa da nova geração e da sociedade civil, não se ouve, pedimos desculpa, o som não tem qualidade suficiente. A coordenadora do projeto de género do Ministério do Ambiente do Chile e dos Projetos de Género e sobre a mudança climática e igualdade de género. Obrigada, Marina, por esta apresentação. Gostava de agradecer o convite que foi, aos, que foi feito pelos organizadores. Como dizia a Marina, vou falar um pouco. Sou coordenadora do encontro regional. Este é um encontro que se desenvolve com o apoio da União Europeia através do programa Euroclima e também o apoio uh, da CEPAL, que apoia o Chile no seu papel da, na Copa 25 e da mãe das Nações Unidas no Chile, do Chile e também do, do, do caso Luxemburgo. Quando o Chile, o Chile assumiu a presidência da Copa 25 a representação da América Latina e das Caraíbas, decidimos uh, falar do tema do género. E por isso, em primeiro lugar, organizamos um, um ateliê técnico uh, com Costa Rica, Uruguai e a União Europeia, Peru, também, uh, dirigido a negociadores e negociadoras para facilitar o que iam ser as discussões do novo plano da ação do género uh, aprovado na COP25. Este o workshop criou um valioso, uma valiosa contribuição em matéria de, matéria de género em, para a negociação que ia ser feita dias depois. É, com a SUBSTA uh, lançamos uma rede de mulheres negociadoras uh, peritas uh, para poder uh, criar uma preparação para promover as mulheres ne, uh, nos processos de tomada de decisão. Por outro lado, também com a Alemanha e a Secretaria de Gênero da Convenção Quadro uh, sobre Mudança Climática, organizamos um evento de alto nível sobre uh, gênero Uh, e, a, e a preservação da biodiversidade. O evento desenvolveu-se no âmbito da COP25 também. Com todas estas primeiras ações, conseguiu-se aprovar e harmonizar os dois instrumentos em matéria de género que tínhamos, que era o programa de trabalho da COP20 e o plano de ação de género adotado na COP23. Outra coisa que fizemos como presidente da COP25 foi de escolher dois pontos focais na convenção, que é um, pelo, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério de, do Ambiente. Formamos uma equipa, depois para a COP25, para criar todas estas ações. Também gostava de dizer que o Chile também tem a presidente do fórum do grupo de Género, e de ministros e, e ministras das Caraíbas com um plano de trabalho e desenvolvemos dois webinars até hoje. Em primeiro lugar, no âmbito do 8M, este ano desenvolvemos a promoção da igualdade de género na gestão ambiental na América Latina e nas Caraíbas. E pelo Dia da Mulher Indígena também uh, organizamos outro webinar. E vou continuar a falar agora sobre aquilo que foi e está a ser o, o esforço, region, o encontro regional sobre a mudança climático para a América Latina Carimbas, é um encontro que, que convoca os representantes de governos, sociedade civil e organismos-chave no trabalho requerido para promover a agenda de género a nível global e regional, porque por um lado executamos uh, ações para serem aprovadas, para aprovar o novo Plano de Ação de Gênero e agora vem a, a outra parte que é implementar o Plano de Ação de Gênero renovado que, tem, que vai de 2020 a 2024. Para a reunião elaboramos um documento uh, que, um, que vinha das sessões de trabalho com uh, uma abordagem da ação climática com uma abordagem de género, em diferentes uh, perspectivas, com diferentes perspectivas, quadro uh, regulamentar, financiamento climático, uh, transição justa, experiência nacional e supranacional, uh, diálogo regional com a, a, a União Europeia, entre outros. E também quando estávamos a planificar toda esta agenda, no mês de setembro, também tivemos diferentes reuniões bilaterais com os países da região para terem a oportunidade de apresentar a sua experiência e participar nas reuniões. Quais foram os objetivos do encontro regional? Identificar, discutir e trocar informações, boas práticas e visões sobre as experiências, desafios e oportunidades para os países da região? reforçar as capacidades dos uh, tomadores de, de decisão para poderem implementar o Plano de Ação e Gênero, promover a reflexão sobre novas uh, abordagens com uh, um foco uh, no gênero e políticas de mudança climática e promover a criação e fortalecimento de uma rede de igualdade de gênero e mudança climática na América Latina e em Para além do documento de trabalho que já publicamos, Vamos ter também um documento uh, como resultado do encontro que vai sistematizar as boas práticas, experiências e desafios e oportunidades que estão a identificando, que os de, países da região estão a identificar. E criar esta rede uh, multiagentes e estabelecer uma, um roteiro uh, com a incorporação do, uh, da perspectiva de género. Como funcionou o encontro regional? Desenvolveu-se de forma virtual durante o mês de setembro, dois dias por semana, na terça e na quinta-feira. as sessões dividem-se em abertas e fechadas. Temos sempre uma primeira parte, que é uma sessão de exposição sobre o tema, e depois as delegações do Governo passam para um workshop fechado, onde uh, se, uh, se desenvolvem workshops uh, sobre os temas da sessão. Fechados, tivemos na quinta-feira passada uh, e na inauguração tínhamos um, uma discussão neste dia da inauguração onde se salientou o tempo da ação do resultado de políticas uh, e de articulações eh, focadas nas soluções, uma mensagem-chave que uh, foi dada por todas as panelistas uh, palestrantes nesse dia. Sem isso, não é ação climática. Depois tivemos a ação de governação climática com uh, abordagem de género. A mensagem foi... Para enfrentar a mudança climática com a perspectiva de género. de género deve ser uma questão transversal em todas as políticas. Aqui podemos nos guiar para uma melhoria das capacidades e para uma transição justa para a sustentabilidade e uma governança inclusiva, intercultural e intergeracional na segunda sessão do, da quinta-feira três, a governança climática e com a vontade política e a, a coerência das políticas climáticas e dos avanços nacionais para abordar com maior integralidade os esforços que estão a realizar os países e é muito importante o reforço das capacidades e liderança das mulheres em toda a sua diversidade que deve ser permanente. No dia 21, tivemos a ação de financiamento com abordagem de género, onde fizemos uma apresentação de financiamento climático com abordagem de género para ver como aceder a este tipo de fundos através da sociedade civil. Tivemos a experiência do Costa Rica, um programa sobre os microcréditos, também a Emília, por parte da sociedade civil, que nos deu as suas, as, fez as suas observações sobre esta questão. Ontem também, na sessão 5, falámos da necessidade de desagregar, recolher e processar dados com detalhe de sexo para visu visualizar situações que têm impacto diferente uh, consoante o, o sexo e que não têm essa visibilidade se forem apresentadas de forma uh, uh, tudo junto para a implementação de políticas climáticas uh, com perspectiva de género e efetivas. Este foi o tema que os disse que os que ainda estamos em processo de uh, gerar estes dados hum, não quero ocupar aqui muito tempo queria convidá-los uh, dia 28 onde temos a sessão 6 sobre as mulheres agentes de mudança, experiências no setor dinamizadores para um grande impulso ambiental com igualdade de género nos setores uh, os setores verdes Vamos ter a moderação de Antonella Busconi, Busconi também a ministra do Costa Rica, Francine Verón de Dominique e, e, e também outras intervenções das pessoas aqui indicadas. Gostava de acabar com esta mensagem sem mulher, não há ação climática e precisamos de mais mulheres agentes de mudança. Aproveito para comentar que se quiserem ver o material que aqui apresentei, todas as gravações estão disponíveis no, no Ministério do Ambiente do Chile e também a versão em inglês no YouTube da Euroclima Plus. Bom, podem escrever. Também nos podem escrever estes os e-mails se tiverem alguma dúvida e se quiserem participar conosco dia 28 e a ação final vai ser na quinta-feira, dia 30. Na genero, uh, arroba 25, também tem as gravações 1, 2, 3 e vem, também depois vamos incluir os, desta, os da próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado, Javiera. Foi um grande esforço e trabalho, nos mostra outro tipo de encontros. Eu sabia também nos dizer, se calhar isto é mais uh, macro e virtual, mas também estamos a procurar identificar de, um, nos diferentes níveis uh, a participação da sociedade civil. É um prazer poder partilhar a experiência uh, aqui uh, falando do México. Eu sou Letícia Pérez Lorandi, Secretaria uh, do Ambiente na Cidade do México. Eu, eu dirijo a política climática e ambiental da cidade e implemento projetos relevantes como de mitigação, como de adaptação à mudança climática. O climático que eu vou falar hoje é de um programa em que conseguimos de forma integral integrar a perspectiva de género, a colheita de chuva na cidade do México, é, tem em conta da cidade de, este problema na cidade da crise hídrica e com os uh, problemas climáticos também temos um balanço uh, muito complicado recolhemos utilizamos o dobro da água que é água que, que naturalmente é disponível temos uma situação muito grave de falta de acesso à água a quinta parte da população não recebe água todos os dias e 32% não tem água suficiente há pessoas que há colônias que recebem água só uma vez por semana ou duas vezes por semana em certos períodos de tempo. Há alguns dados mais. Muitas pessoas que não recebem água através, portanto, 300, mais de 320 mil pessoas que não recebem água através da rede pública. E como todos sabemos, o tema da água é um tema... atravessado pela problemática de género de forma histórica. Historicamente os papéis atribuídos às mulheres são elas que se dedicam ao cuidado e à procura de água nas casas. Portanto, uma situação de, numa situação de precariedade e de falta de acesso à água, são as mulheres quem uh, dedicam grande parte do seu tempo, do seu trabalho, do seu esforço para garantir que as uh, suas casas tenham água, para, uh, por não ter um serviço que garante esse abastecimento. O que fizemos, portanto, neste programa? Já trabalhamos com mais de 30 mil uh, uh, casas e para a recolha da água uh, é um decálogo que... Um, Desenvolvemos na Secretaria das Mulheres e do Ambiente. No, em promenor, mas como eu digo, são perspectivas cruzadas de igualdade e sustentabilidade e ambiente. São os dez princípios que trabalhamos nas nossas políticas, incluindo esta de colheita de água da chuva, recolha de água da chuva. Para promover os direitos das mulheres, Informar as mulheres sobre os impactos da mudança climática. Não instalamos apenas um sistema de recolha de água, mas explicamos como isso melhora a sua capacidade de resiliência Integrar as mulheres em ações de mitigação, não só de adaptação, aumentar a representação das mulheres na tomada de decisão, reconhecer o trabalho doméstico e o cuidado não remunerado como um subsídio uh, que, é, que mitiga a crise e como um bem público. Isso chegou a integrar a perspectiva de género, mas também uh, geracional. Incluir estas perspectivas com uma lógica de desenvolvimento econômico, a construção de indicadores e muito daquilo já se disse na apresentação anterior, de considerar as mulheres e, e dar-lhes força e construir as condições habilitadoras para que sejam agentes de mudança estrutural. Concebemos e implementamos este programa de recolha da água da chuva, onde cruzamos horas. uma ideia do tempo que as mulheres dedicam à, à procura de água para quem vive situações de mais vulnerabilidade, que dedicam mais ou menos quatro horas por semana na recolha da água. programa, um programa que já estamos a implementar desde 2019, que tem um orçamento de 200 milhões de pessoas por ano. Já instalamos 28 mil sistemas até hoje. Temos mais de 135 mil beneficiários, dos quais 65% são mulheres. O nosso objetivo para 2024, quando acabar esta administração deste governo, chegar a 100 mil sistemas instalados. Estamos a falar de que as casas onde entramos são de quatro a seis uh, pessoas, em média, até oito às vezes, porque são casas que vão construindo, uh, que as famílias vão construindo conforme vão uh, crescendo e são casas multifamiliares, é um programa uh, de apoio social que faz parte da política ambiental da cidade com esta abordagem de género e equidade. Segue uma infografia muito simples, É uma série de equipamentos, portanto, de, que a não é água que cai da chuva, que é filtro que a transporta para que as pessoas já possam utilizar na casa. Isso é um protótipo dos sistemas que estamos a instalar, com materiais de alta qualidade para poder ter uma vida útil de pelo menos 30 anos, e como o, a ideia do programa é que recebes o registro do ou da beneficiária, como dizia, 65% são mulheres. Fazes uma visita técnica à casa para tomar medidas e identificar os requisitos da casa. Em certos casos, devemos uh, planear o teto ou, ou fazer uh, um sistema de, de, de recolha e recolhemos dados sobre a utilização do tempo, sobre o tempo das mulheres. Nesta recolha de água, estamos calhas, vemos que impacto é que tem, está a ter o nosso programa na vida das mulheres, não só em termos de, termos de fornecimento, mas também nas relações intrafamiliares. Portanto, aqui as características demográficas das famílias com as quais trabalhamos. Podemos ver aqui que as tarefas de fornecimento de água, 65% dos casos, é uh, uma tarefa das mulheres. Apenas 12% dos lares têm um, uma liderança económica da mulher e em 37% a tomada das decisões por parte das mulheres. Podemos ver aqui um desequilíbrio importante em relação a quem tem as atividades, enquanto há fornecimento de água e quem toma as decisões, e sobretudo as decisões económicas. Portanto, isso é o que recolhemos também nos inquéritos que estamos a realizar nas casas. Alguns resultados... Muito rápido, vou ter que desligar daqui a uns minutos. O mais importante que encontramos no programa e que nos parece que é o um, um indicador chave para dizer que o nosso programa de recolha de água da chuva está a reduzir a, direitos e de, desigualdade. A, o tempo que as mulheres dedicavam em minutos antes do programa e depois do programa reduziu muito. Portanto, o nosso programa está a permitir que as mulheres tenham mais tempo. E quando falamos do trabalho não remunerado dentro de, do lar e a desigualdade do balanço da repartição de tarefas domésticas é fundamental, porque este tempo podem-no dedicar para descansar, para estudar, para trabalhar, qualquer outra coisa e não utilizá-lo para gerir a água. Há outros resultados importantes no programa percebe-se um, um, uma porcentagem maior de equidade nas tarefas de água isso foi possível com uma intervenção que fizemos nas casas, onde damos um imã que cola no frigorífico com a lista de todas as atividades de manutenção do sistema e um espaço para escrever o nome do integrante da família que vai realizar cada uma das atividades. Para poder haver uma repartição de forma equitativa, uma, uma atividade de manutenção é ter sempre o telhado limpo e varrê O telhado era o telhado porque, porque a qualidade de algo depende da boa manutenção e da limpeza do telhado. Portanto, é preciso subir, varrer o telhado e o que promovemos é que estas tarefas sejam repartidas de forma equitativa a limpeza do, de outras partes do sistema e para não cair numa situação em que o nosso programa aumentasse a brecha de género. A hipótese que tínhamos e que não queríamos verificar é que se o sistema não o tinham e agora o tenho tem atividades de manutenção e como as mulheres já são encarregues desta questão do abastecimento de água, agora iam ter ainda mais trabalho e não remunerado. Através desta pequena intervenção e com uma série de campanhas de difusão do contacto permanente através de mensagens massivas, no fim desta casa vamos chegar a 30 mil casas para insistir na importância desta distribuição equitativa dentro da casa, conseguimos que esta hipótese não ocorresse. Ao contrário, reduzimos brecha de desigualdade e não só em termos de repartição equitativa de tarefas, senão também, uh, uh, mas também libera tempo às, para as mulheres. Temos histórias de muito bonitos de mulheres que puderam dedicar esse tempo a trabalhar, a abrir um pequeno negócio ou descansar, que também é algo muito importante. Isso aqui podemos depois partilhar mais informação, dizer que... Uh, com a CEPAL, com a liderança da Marina, estamos a trabalhar na, na, em contribuir sobre o relatório que está a ser elaborado sobre o ambiente e os cuidados. Uh, Marina, mais uma vez, o nosso apoio e esperemos fazer muitas mais coisas juntas. É uma pena ter tido tão pouco tempo com esta confusão de horário. Muito obrigada a todas, Marina. Muito obrigado. Obrigado por ter partilhado connosco esta valiosa experiência. Vamos continuar com o resto do painel. Ainda temos 10 minutos. Vamos passar diretamente à panelista seguinte para acabar uh, o tempo que temos. Maria Teresa. Coordenadora das Mulheres Rurais na Nicarágua, feminista, economista, com 25, há 25 anos a trabalhar com mulheres camponesas. A senhora Fernanda está a desenvolver a agroecologia. Não entendemos o suficiente para poder interpretar, pedimos a desculpa pedimos desculpa passamos a palavra a esta senhora Maria Teresa Fernandes muito obrigado por contar uh, o, o nosso trabalho para nós é muito importante visibilizar a voz e o trabalho das mulheres vou contar-lhes um pouco o que estivemos a fazer como organização das mulheres camponesas estamos uma organização temos sócios cooperativistas e, por sua vez, há, desde 2005, trabalhamos uh, fortemente nas políticas públicas e numa iniciativa de lei que foi a Lei 717, para um fundo para compra de terra para as mulheres camponesas, porque quando começamos a pensar com as mulheres, o principal problema é não ter terra, não ter acesso à terra. Tem a ver com os usos, a sociedade patriarcal e falta de políticas públicas. Do Estado para as mulheres no Nicarágua. Esta iniciativa de lei que introduzimos na Assembleia Nacional foi aprovada 5 de maio de 2010, nunca foi implementada. E estivemos a, a ter várias iniciativas, campanhas, uma forte campanha perante esta situação, com várias organizações pedindo a implementação da lei. E que as mulheres pudessem beneficiar desta política pública. Mas não foi possível. Iniciamos uma campanha de arrecadação uh, de fundos e, com o contexto que vivimos, uh, foi suspendida esta ação. Desde 2015 participamos numa iniciativa nacional. No acesso à democrático à terra, que se chama ERI. EN de Nicarágua. Apoiado pela Coalição para o Acesso à Terra. Somos fundadores de uma rede centro-americana que trabalha desde 2012 e liderada por três países: Guatemala, Salvador, Guatemala. com as três associações aqui referidas, a Articulação Nacional de Sendo Forças para o, o Bom vi, o, viver e o Bem-Estar, o Salvador a Aliança do, para os Direitos das Mulheres Rurais, no Nicarágua, outra associação. Para além disso, a, coorden a coordenadora trabalhou também há mais de 10 anos na né, agricultura como um movimento feminista para as mulheres que devem ser colocados no centro da vida, procurando trabalhar de forma integral pelo empoderamento das mulheres para o reforço das suas cooperativas, a agroecologia, a mudança climática e a gestão de riscos, visto que no Nicarágua facilmente podemos ter uh, grandes destruições devido a, a, a fenómenos naturais. temos recursos naturais, água, terra e temos uma grande riqueza e ao mesmo tempo desta riqueza que tem esta região, as mulheres rurais camponesas indígenas não têm oportunidades por falta do, de desenvolvimento do recurso produtivo, o processo de propriedade da terra, a escassez de água, ouvimos as outras panelistas, a questão da água afeta a vida das mulheres, em termos de e no, não em termos de recursos naturais de mas elas contribuem para uh, o desenvolvimento da vida queremos dizer a vida humana uh, os rios a natureza e tudo isso tem a ver com o ambiente o ambiente é a vida mesmo o, o, o o contexto natural em que uh, estas pessoas vivem. Falamos da terra porque pensamos que sem terra não há recursos naturais, não há ambiente e as mulheres são as que historicamente colocaram no centro a vida, os seus conhecimentos, recuperando sabedorias ancestrais. Isto faz que na região e principalmente no Nicarágua as mulheres estejam a trabalhar uh, em pequenos lotes de terra, porque nestas pequenas, uh, lot, nestes pequenos lotes de terra de 400 metros quadrados, com uh, uma tarefa ou duas, implementaram diferentes práticas agroecológicas, elaborando, uh, um, aumentando as pragas de forma agroecológica. E com isso, todo o trabalho que fazem as mulheres, a seleção de sementes, estamos a trabalhar numa técnica uh, participativa para selecionar as, as sementes das plantas mais robustas, das mais uh, fortes e que não se enchem de pragas, para ter uh, sementes uh, resistíveis, uh, resistíveis aos... Uh, às, às pragas e à mudança climática. A cidade do México que vimos agora é que não tem água da forma impressionante como acabamos de ver, portanto temos este depósitos que recebem água da chuva, mas que servem principalmente para a irrigação quando deixa de subir eh, eh, e para os animais também, porque não temos ainda a possibilidade de que esta água eh, seja tratada e de consumo humano. Em muitas comunidades não há água potável. Os poços secaram com a problemática do, da mudança climática e da seca. Portanto, alguns que, comece, que conseguem, uh, uh, em León, chegamos a, a 350 a 180 metros uh, e, e a essas profundidades as pessoas já não se arrisca a continuar a cavar. Portanto, a água é uma problemática muito forte para as mulheres. E em paralelo, produzem produtos agroecológicos, as suas pequenas lotes, hortaliças e fruta que vendem com produção uh, ecológica, que não é reconhecida. Uh, é um pouco igual em comparação com a, a, a agricultura convencional. Portanto, esta mais-valia não é valorizada. Portanto, as mulheres uh, lutam com limitações de não ter terra, com os, um, o impacto da mudança climática, longos períodos de seca, intensas chuvas, desde os 50 foram-se eliminando os bosques e afetando as terras férteis dessas zonas pela produção de monocultivo, porque o Nicarágua viveu para as necessidades do exterior, dos diferentes países. Nos anos 50, produtora de algodão, depois a banana, tabaco, foi semeado nesta zona. Agora temos a cana de açúcar para a produção de combustível, mas tudo isso fez que as mulheres fossem mais afetadas, a cana, os inseticidas deitados por por avião, vem, elas veem as suas pequenas casas e lotes de terreno como pequenas ilhas no, no meio destas plantações gigantes de uh, monocultivo de uh, cana-de-açúcar e outras plantações. Portanto é, estas limitações, estas dificuldades que enfrentam as mulheres fazem que aumentem as pragas. As pragas afetam o monocultivo, as pragas buscam de uh, se esconderem portanto vão para as pequenas parcelas, então temos esse aumento das pragas pelo chão, mas também uh, causam perdas uh, nos cultivos. Assim como os impactos, o impacto da mudança climática. Então, as mulheres têm uma grande resistência, uma grande resiliência entre, perante as perdas, voltam a avançar voltam a semear, são agricultoras, como dizemos há 15 anos, uma mulher podia dizer, eu ajudo uma mulher, agora já não dizem isso. Identificaram-se pouco a pouco como produtoras, como agricultoras, como produtoras agroecológicas que fazem parte da tomada de decisões nas suas casas e sobre aquilo que, em relação àquilo que uh, cultivam e que vai dar uh, algumas receitas. Portanto, a é situação difícil uh, provocada pela mudança climática, monocultivo, etc. As mulheres têm uma atitude de se voltarem a levantar perante as grandes dificuldades. Portanto, há o um reconhecimento das mulheres uh, por este trabalho, pela sua contribuição de cuidado das sementes da terra e partilhando uh, também já na maioria destas comunidades os homens que cultivam Intervenção nas práticas agroecológicas, porque as pessoas já não querem a, a comprar fertilizantes a, e aumentar os, as quantidades, e estão nesse círculo vicioso de ter de procurar recursos financeiros para poder recolher um pouco daquilo que semeiam. A influência das mulheres sobre estas práticas agroecológicas é intensa. Este ano avançamos mais pela crise sanitária, e as pessoas já estão a procurar como alimentar-se melhor. E o que conseguimos é que as mulheres diversificaram os seus alimentos. Tudo aquilo que recolhem na sua parcela também é mais diversificado e na alimentação também. Outro dos aspectos relevantes que se trabalhou muito é a parte imaginária sobre os direitos para trabalhar um pouco uh, nas, na mudança de comportamentos e de hábitos para que as mulheres reconheçam uh, as práticas do patriarcado, os mandatos uh, afetam a mulher e trabalhamos, uh, acompanhamos mulheres, não por razão de violência, mas é para sensibilizar e trabalhar para que as mulheres reconheçam que a violência não é normal. Todos estes esforços permitem visibilizar o trabalho, o uh, uh, cuidado do ambiente, as práticas agroecológicas. Há vários anos, com o apoio da cooperação, escolhemos trabalhar em sete dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Achamos uma possibilidade internacional, pois no organismo eh, trabalhar também, porque isso tem uma maior... Também eh, nos dá um maior apoio com terra e recursos, recursos produtivos, tecnologia e informação, formação, a pandemia deixou a maior desamparo uh, e possibilidades financeiras das mulheres, a uh, probabilidade é reconstruir a economia afetada por esta crise sanitária, mas pensamos que investir nas mulheres é uma aposta política, um ato de justiça e de direitos humanos e achamos que as mulheres merecem a oportunidade do desenvolvimento e de, que, que dá a cooperação às organizações para melhorar a vida delas com esta força que têm e a capacidade de uh, voltar a erguer-se perante as dificuldades. Muito obrigado por esta oportunidade. Aqui as mulheres estavam a deitar a numa terra aqui vão, onde, vão, onde iam uh, plantar, a uh, semear uh, milho. Agora estamos a voltar a se semelhar milho e também uh, feijão nas estas parcelas agroecológicas. Muito obrigado, muito obrigado por esta experiência. Sei que é muito importante ter estes registros gráficos de aquilo que está a acontecer nos territórios, toda a explicação técnica que nos deram uns e outros. Eh, queria agradecer-lhes muitíssimo. Hemos tido hoje experiências de quatro pontos. Eh, agradecidos todos. Eh, tivemos experiências dos quatro pontos da América Latina: eh, eh, o Chile, México, Panamá, Nicarágua. E eu fui o fio condutor de todas estas eh, experiências é no cuidado ambiental de, das mulheres. Marina, não se esqueçam que vamos dar o lugar ao encerramento da Semana Ambiental Ibero-Americana, como sabem, está no website. estamos website, temos aí o link. Muito obrigado por nos recordar a agenda. Obrigado.